Por falar em xingar uns aos outros, vou colocar a notícia que eu mesmo publiquei e que um monte de cabeça de bagre, um monte de negacionista, um monte de, de, de, de, de pessoa veio criticar a notícia de que bióloga faz estudo com os escaladores e os escaladores impactam líquens e musas. Eu tenho certeza que todo cretino que comentou nessa notícia não leu a notícia certeza, porque a pessoa que fez, a bióloga que fez essa, essa pesquisa, ela é escaladora, ela falou que ela não quer fechar o lugar de ninguém, o que ela quer é criar um embasamento para que os escaladores aprendam a conversar com os donos das terras e aprendam a conservar os lugares, não é para parar de escalar, mas você deve ter percebido, no, no estudo dela mostra isso, tem o um link, tanto na descrição do vídeo, quanto aqui na reportagem, e no, no estudo dela, ela falou que existem vias que são muito mais populares que outras, e todo mundo que frequenta um lugar de escalada sabe que tem vias de todas as graduações, mas tem algumas que são extremamente populares, tem até fila para você escalar a via, e outros lugares não tem tanta fila. E essa prática de querer somente escalar as mesmas vias naquele determinado lugar que fica em uma reserva ecológica, porque se tivesse lido a reportagem, saberia que ficava numa reserva ecológica, estava prejudicando, não é que acabou, não é que matou, não é que devastou, estava prejudicando o crescimento dos líquens. Por quê? Porque nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos principalmente, a escalada cresceu de popularidade. E por causa desse crescimento de popularidade, aquele, aquela prática de escalada naquele lugar que não era impactante está começando a ser impactante. Então, a reportagem serve de reflexão para nós aqui do Brasil se alguns lugares os quais a gente frequentava 10 anos atrás e agora a gente frequenta e tem muito mais gente agora, se não é o caso a gente repensar a racionalização dos lugares. Em vez de ficar xingando, ai, ai porque não sei o quê, ai, porque prestou um desserviço, em vez, em vez de ficar é, jogando nos comentários aquilo que você tem na cabeça, né, pensa primeiro e tenta entender o seguinte, se por um acaso pegar um gerente de planilha em algum lugar que tem é, espírito de porco, igual já aconteceu em vários lugares, que ele resolve fechar o lugar e não tem conversa, e ele basear num estudo desse, porque a gente não conversou com ele, não racionalizou a escalada. Aí, querido, entendeu? Não adianta, pode ficar esperneando, xingando, mandando comentário. O é interessante é que só tem machão na internet. Ao vivo não existe hater, né? Eu acho interessante isso. O que, que você acha dessa, desse tipo de reflexão a respeito dos leakings, o Mário? Você sabe qual que é a importância dos likings dos musgos? Sinceramente, não. Tá. Não vou mentir. Os isso. líquens, então, a, a, a população de líquens numa rocha, ele serve para você medir a, a poluição do lugar. Se o lugar tiver muito poluído com fumaça, tudo perto da região metropolitana, ele vai morrendo. Então ele é usado como medição de de, de poluição. Entendeu? Entre outras coisas. Entre outras coisas. Né? E aí existem animais, se alimentam das coisas do, do, dos, dos musgos e, e, e assim por diante. Né? Ou seja, o ideal é a gente deixar o lugar escalada da maneira que a gente encontrou. É claro que existem lugares muito populares, existem lugares menos populares. Né? Mas é aquela história, é primeiro antes da gente sair querendo proibir, vamos sentar, vamos refletir. Né? Em vez de ficar querendo brigar e etc., vamos refletir. Porque cada vez mais vai nascer mais gente. A gente ficou dois anos trancado dentro de casa com causa da pandemia, a gente entendeu o privilégio que é da gente poder ir para um lugar e aproveitar a natureza. E é muito desagradável, por a gente não saber aproveitar a natureza, a gente perder algum lugar de escalada. Né? E... Existem muitas áreas ameaçadas lá no Ceará, o Mário? Tem, demais, demais, demais. Aqui tem um, tem um local que a gente, que a gente es, se esforça em escalar, em desenvolver. O nome é, é Tejuçuoca, né? Lá tá, tem um parque. Hã? Um nome fácil de você falar. Teju, só falar Teju. É, já Lá é o mais... paraíso da, da escalada cearense. Lá é calcário total, tem quase 200 vias já. É um parque nacional, e para a gente conseguir escalar lá, é uma burocracia meio complicada, deixar isso ativo. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, e de vez em quando aparece alguns casos né complicados, né, até rola de tudo, já rolou fogueira, rolou lixo, rolou isso aqui, então são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Quando eu escuto tu falar sobre um assunto desse, o meu medo é o que? É, é, é, é o que tu falou, é um cara... Chegar lá da uma secretaria, uma secreta, um gerente de planilha da secretaria de meio ambiente, que eu, eu trabalho com construção civil, para a gente tirar uma licença é uma coisa tremenda, mas você entra com dinheiro, né e você consegue né, fazer acontecer e consegue desmatar a área lá, consegue fazer, porque o que eles querem é isso, é dinheiro, aí chega um cara... Não, eu quero pegar uma área dessa como Teju e quero fazer uma pedreira lá. Né? Quero extrair calcário, quero fazer isso, sei o quê. Aí, como base para o estudo dele, ele pega, lança, vê isso daqui, né? vê um estudo como esse, e não interpreta do jeito que ele quer. Né? Então, se a gente não quer que ele faça isso, que ele interprete do jeito que ele quer para benefício próprio... Então, a gente, como, como escalador, é muito importante que a gente também é, busque né, ver qual a interpretação real daquele texto, não dê a interpretação que a gente quer para o assunto. A gente pra não quer isso, fazer com a gente, é, também não eu, fazer, lembra eu, né? Lembra de eu falar da questão da gestão? Faz uhum. parte da questão da gestão. Dos escaladores terem uma representatividade perante o poder público. Se cada escalador quiser fazer o seu próprio clubinho baseado em grupinhos de WhatsApp, e Telegram, parecendo milícia de, de, de político, não, não vai adiantar nada. Não vai adiantar porcaria nenhuma. A gente precisa se unir. Ah, Luciano, não, só uma se... pergunta. Pode falar? Pergunta para ti. Aí tu já tu coloca aí junto com isso aí. Qual a formação da maioria da, da, das pessoas que estão, querendo ou não, gerenciando, né? Eu quero ser um gerente da, da escalada ali, trabalhar no, no órgão que está desenvolvendo isso, aquilo, tal, tal, tal. Na minha visão, a maior, né, é, o maior currículo que eles têm é o quê? Não, eu sou escalador, então eu posso fazer isso. Tu acha isso correto? Não, por exemplo, um dos maiores ativistas, o cara, praticamente, ele criou o que existe aí de federação, tudo, não sei o quê, é o André Ilha. Formação do André Ilha, além de escalador, é auditor fiscal do Tesouro Nacional. Não é de forma... Para mim é um é caso parte. para mim é um caso... Né? Ou seja, precisa as pessoas se unirem e entender o seguinte, por você ser escalador, você não é, nunca foi e nunca vai ser melhor do que ninguém. E você precisa garantir para você, para sua namoradinha ou namoradinho, é, ir para os seus filhos, e para os seus netos, o lugar que você pratica, o lugar que você gosta. Para isso, você precisa se unir, todo mundo a parar as arestas, e para isso precisa conviver com pessoas que não fazem parte do mesmo prisma ideológico. Eu aprendi essa palavra essa semana. Não faz parte do prisma É bonito, é bonito. Hein? É, Mas o que pensa, é que significa? Traduzir não pensa como você. Não pensa como você. Não pensa como você... Vou pegar, Eu, eu vou entrar no assunto aqui, mas é mais ou menos você conseguir conversar com o cara que torce para Fortaleza e para o Ceará. Entendeu? Você precisa torcer para o Fortaleza e o Ceará, mas você precisa unir os, os, os, os interesses em comum. Né? Então você precisa é, conversar com pessoas do prisma ideológico diferente do seu.